Você que está bloqueado, em que alguma área da sua vida não está dando como você queria, como era comigo. E eu tenho bons motivos para que você possa saber por que me seguir. Eu sou uma pessoa que passou muitas dificuldades. Teve diz que eu não tinha onde dormir. Eu tive dificuldades de não saber quem eu era. Eu fui um cara quase que perdido na vida. Só que o seguinte. Eu depois disso consegui reverter, eu fui instrutor de uma empresa multinacional com mais de 70, é, em mais de 70 países, eu fiz vários tipos de cursos, eu tive com os índios para aprender a, a viver. Li muitos livros, já mostrei, mas eu encontrei a fórmula. E a fórmula foi junto com o Enneagrama. E eu hoje sou especialista no Enneagrama e comportamento humano. Qualquer coisa que você queira aprender a resolver dentro de você, a tirar seus traumas, os seus medos, seus vícios psicológicos, as suas crenças limitantes, eu tenho ferramentas para fazer isso. E é muito simples, então me siga aqui neste canal, vá no meu Instagram, vá no meu Facebook. Todos podem estar aqui com um problema e não sabem como resolver. Eu vou ensinar você agora a resolver esses problemas. Nós vamos falar de uma coisa muito importante agora, que pode fazer uma grande mudança na sua vida. Que é a respeito de um sistema com mais de 5 mil anos, que é o Enneagrama. Então para você que tem, às vezes não consegue prosperar, tem problemas de raiva, tem problemas de medo, é a tua vida não andou do jeito que você queria. Agora você vai descobrir o que vai curar você. Você vai descobrir como resolver essa questão. Mas eu vou começar por um lugar. Primeira coisa, vou mostrar para vocês: o ser humano tem três centros de inteligência. É exatamente isso. O nosso cérebro é dividido em três partes. Tem uma parte que é do fazer, do pensar, do sentir e do pensar. Então veja só. Eu busquei na minha vida é, consertar os meus problemas, as minhas dificuldades, ficar rico, conquistar as mulheres. Tudo através de um lugar errado. Eu fui atrás dos livros. A maior parte desses livros aqui eu li. A maior parte deles. Né? Só eram mil e poucos livros, uns 300 eu já doei. Hoje, se eu fosse ler, eu teria no máximo 50 livros. Não precisa mais disso. Não precisa mais disso. Então, o meu vício psicológico era estudar, estudar, estudar e estudar. E ficar só estudando. Aí eu tenho muitas ideias. Eu mudo rapidamente de ideia, eu quero, pouco eu já não quero mais. Por quê? Porque eu tenho desequilibrado os meus três sensos. Eu fico muito no pensar, no fazer, mas eu não tenho o emocional. Então eu tive dificuldades de relacionamento, eu tive dificuldades para poder me localizar na minha vida. E isso pode acontecer com você também. Todos podem estar aqui com um problema e não sabem como resolver. Eu vou ensinar você agora a resolver esses problemas. É muito, muito simples. Tá aqui, vou dar de graça esse, esse ensinamento para vocês. Eu lhe veio mais de 14 anos para começar a aprender. Hoje eu tenho um método que é ajuda as pessoas a mudarem sua vida. Então assim ó. Isso aqui é o Enneagrama. Sistema, na verdade, matemático, que ensina como as pessoas, mostra como as pessoas pensam, agem e fazem. E isso aqui que resolveu a minha vida. Eu sou uma pessoa que é muito teórica. Ativa, mas eu não tenho emocional. Hoje não. Hoje eu já trabalhei isso. Então hoje eu tenho mais equilibrado. Quando nós equilibramos isso aqui, você se torna quem você realmente é. E aí os seus problemas, as suas dificuldades, você encontra rapidamente a solução. Seja qual for. Emocional, teórico, é... dinheiro, prosperidade dinheiro, prosperidade de amor. Se você se sente mal amado, você vai descobrir por que isso está em você. Vem da tua infância. E o Enneagrama mostra claramente como você ser quem você quer ser. Porque nós temos uma maneira de pensar que a gente aprendeu lá na infância e que vem para a vida adulta. Então, você quer mudar a sua vida? Quer aprender a ser alguém que, que é feliz? Quer aprender a viver com as pessoas em sua volta? Quer aprender a ganhar dinheiro? Tudo o que você quiser. O Enneagrama te explica e eu conheço, e sei como fazer isso. São mais de 14 anos que eu trabalho com isso. 5 mil pessoas aqui na cidade de Camburão já ensinei e eu também posso ensinar você. Hoje nós temos clientes já no Brasil inteiro e é isso aí, pessoal. Então assista o nosso próximo vídeo em que eu vou te ensinar a como resolver o teu problema em específico. Ah, lembre-se de você se inscrever no canal, faça parte dele. Mas eu vou te dar mais um presente. Mas esse é um presente secreto, é só para você. Não é para os outros, é para você que chegou até aqui. Eu tenho uma aula gravada a respeito dos enetipos, de todos os enetipos, como cada um funciona. Então, é uma, é uma aula de um curso que é pago e você vai ter de graça porque você chegou aqui. Você já é diferente dos outros, você já mostrou uma diferencial e você vai receber essa aula totalmente grátis aqui para você ver, aprender, curtir. E é isso aí, cara, só vai ser mais feliz ainda.